E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando brasileiro E hoje de novo aqui na jogatina do Clash Royale Hoje com um deck um pouquinho diferente Vez do deck leve, né? Desafio do deck leve Hoje o desafio do deck pesadão Vamos usar P.E.K.K.A, o Lava Hound Secultas Reais Mega Cavaleiro Cabana de Bárbaros Golem, Gigante Elétrico E as três Mosqueteiras Vamos fazer uma jogatina aqui e ver o que a gente consegue fazer Muito dificilmente consegue uma vitória Praticamente impossível Deck Muito não balançado Ih, rapaz, é, é árabe, xingling Já começou com o dragão, né? me quebra Eu não tem ataque Eu Não tenho recurso contra a Sem ser as mosqueteiras Esse ataque dele é assim. meio que fulminante Essa granhazinha, essa ela segura muito Ela nem tá segurando a perna. Caraca Ela retarda muito o ataque hum. Só ali foi um. Um terço da minha vida. Dois terços da minha vida já se foi, né? Se eu lançar uma bola de fogo leva minhas mosqueteiras. Então eu vou tentar levar esse mesmo cavaleiro aqui na, na ignorância. Aí. Boa. Sobrou uma mosqueteira para dar dano, tá bom. Foi um, um ataque quase eficaz. Vago elétrico. dele elétrico. é bom mesmo. É bom, velho. Deixa eu ver. Ele consegue levar essa habilidade mais nada, né? Eu vou esmagar ele aqui. Deixando... Ah, maldita! cara, largou aquela princesa do Argento. Cara, é a primeira vez que eu consigo dar um certo dano em alguém. Ele chega suficiente. Assim, cara, eu vou levar a torre, não acredito. Essa mulher aqui, ela só, leva, ela só dá dano em, em construção. Nossa, consegui levar muito, muito dano dela antes de chegar. Que bom, nem eu imaginei que ia dar tanto. Levou, mas não quer valer. Essa aqui, como é que é? A soltadora de rojão ali, não lembro o nome dela. Rapaz. Cara, nunca imaginei que fosse dar certo esse, esse combi. Larguei a pé e deixar. Como é que é o nome dessa tiazinha aqui? Aí sim, ela usou esse, esse bagulete fica que eu não lembro o nome. A lançadora de rojão. E acertou a minha torre. Então eu tenho uma defesinha contra a minha torre agora, minha torre principal. Beleza, vamos levar, vamos levar. Vamos levar a torre. Ah, não acredito, rapaz, que na primeira eu já vou levar esse deck leve. Sério isso? Pode isso, Sornaldo. Vou largar. Ah, ela vai levar minha torre. Ah, não, vai, vai, vai. Ele vai desligar vai torre. Vai, vai, vai, vai. Eu preciso ganhar, eu preciso apertar, eu preciso apertar. Vai, rapaz, no primeiro. Não acredito. Lá no primeiro do desafio já vou ganhar. Caraca, eu não acredito. Da primeira. Primeira do desafio daquele pesadão, pesadão. Contra o um Ling da Arábia bueno, okay. Paraguaia. Já temos uma vitória. Então, o resto... ver de sangue doce. O inesperado, rapaz. O impossível aconteceu. Nunca que eu achei que esse deck ia ganhar de alguém. Ele é muito pesado. Bom, já era. Florinho. Florinho do sem-plan. Nível 12. Ou seja, já lascou-se. Vou largar a peça. Ela vai cabendo devagar. Isso aí. Essa que é verdade. A maldição, cara. Todo mundo tem dragão. Todo mundo tem dragão. Concentre essa... Porque ele também teve uma bola de fogo, um relâmpago? Alguém que vai matar minhas três mosqueteiras numa tacada só? Aí, vamos levar esse dragão rápido de uma vez, porque ele que está levando minha peca. Ah, Mega Servo. Leva, leva, leva o Mega Servo, leva o Mega Servo, leva o Mega Servo. Serv. Boa! A ideia é levar o Mega Servo. Ah, agora vem muita gente O problema é, esses morcegaiadas são desgraçados Nossa, levaram o Mega Cavaleiro junto Ataca os morcegos, mordiça, Deve ser é burro. Bicho burro do caramba, cara vez de matar os morcegos primeiro Os morcegos são desgraçados, não der bola pra eles este fuzilo Cara, ele vai para cima da minhas torres. Eu vou para cima das dele, porque eu não tenho muito o que fazer. Vai ser um. E brabo é usar ele Ele vai levar minha torre rapidinho. Eu tenho que tentar É dar uma segurada aqui no chão. Vai, meus recrutinhos. Ih, já foi do subador. Rapaz, não dá nem tempo. Deu nem tempo <risos> Caiu tudo Florinho 3 a 0 Sem clã Tá bom O impossível já aconteceu Então dificilmente vai acontecer de novo Terceira partida Vamos ver se A gente consegue fazer um, tomar um 4 Ah, nível 12 também sacanagem Ela como é que é? Ela de Iguais Canalitas. Sim, rapaz é, é mina Então tá Vamos colocar aqui uma construção Ah, eu odeio a princesa que plebeu. Ai, ah, é. a maioria foi pra cima dela ainda. Tá, agora o mago vai pegar essa maldita fúria e vai acabar com a minha torre. Nossa, esse mago deles foi violento. Tá, deixa, eu vou deixar carregar meu lixo de novo. Vou ter que parear o ataque aqui pelo, pelo lado fraco. Que agora são os dois, né? Ah não, cara, Meus bárbaros meus... ficou preso atrás do gigante. Tá não me adianta. A única que adianta o preto aqui é a peca. E olha lá, mano. Ah, não consegui passar da ponte, cara não é possível que eu não consiga passar da ponte Carta fraca, essa princesa nojenta mas é que eu tomo muito dano esse velho cavalo, também é só o stand dele que funciona né? nada, vale, nada vale, vou te contar eita, já se foi de Cara, como é que eu ganhei aquela primeira partida? Ah, agora vem a Fúria e ferra tudo. Esse mago turbinado e na Fúria eita louco, rapaz. Lá vem o príncipe. Eita, lá vem o príncipe. Lá vem o príncipe. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa? oh. Ah, não. não. a ah, dieta ah, princesa. Eu devia ter separado alguma cartinha de... Alguma carta de... De feitiço, alguma coisa do tipo assim Atira, atira, atira, atira Eita, porra. Eita, aquela princesa ali vai, vai ficar me dando, dando ah rapaz, agora eu lasco isso Ah, agora eu quero que eu vou isso, ah tá bom, agora eu lasco isso Ah, lindadeira, lindadeira, lindadeira, eu tô revendo isso, não sei o que eu vou do Ah, desgaste, aí, foi 4, 3, 2 Eita, não foi 3x0 Foi só 1x0, um tá de bom tamanho Eita, pô, uma garnazã, vão cair que nem num precipício, é derrota atrás derrota mas já vencemos. Então o desafio do pesadão já foi concluído. Agora é pra cumprir tabela. Tá, deixa eu vir. Deixa eu carregar o Elixir. Acabando de barco. Ah, tá, uma mosqueteira. Ela vai matar os dois, com certeza. <risos> e não tomou um dano. Ótimo, ótimo, maravilha as mosqueteiro aqui Você tem que meter bala nessa gente, não sei porque, é só o que me sobrou lá se foi na torre lá se vai na torre lá se foi na torre agora de repente eu consigo fazer um ataque coordenado aqui um pouquinho vai modista eita pomba agora é lascou esse deck pesado aí, não, não sei como é que quem é que teve a ideia de fazer isso acho que fui eu mesmo cara, a mosqueteira dele já matou todo mundo, sozinho, sozinho lá, se lava round a mosqueteira dele ele já usou ah, mas ele tem que ter uma água é lógico que ele tem que ter uma galera. Bronca. Vai lá, vai lá, bonequinho. Vou segurar. Caramba, eu, pelo menos eu lavar a round consigo levar o mago elétrico dele. Não tem problema. É que demora muito para carregar o lixeiro. Pelo menos eu vou conseguir dar um daninho no. Na. Como é que é o nome dessa tiazinha que eu esqueci? Não, não, na... Ai, meu Deus, mosqueteiro. Aí, agora tem que de carregar. Aí. Agora tem que ser um ataque meio coordenado aqui agora pra dar certo. Norte branco, norte branco, norte branco. Matem a mosqueteira, suas burras. Isso, Boa. Ah, não. Tinha uma Vankyria no meio de caminho. Fala sério. Ah, não tranca, bagulho. O brabo é que não vai dar tempo. Não, é mais fácil perder uma torre agora que tirar dela. Ah, se a PECA não fosse tão. Tomar... Ah, vai me, levar. Vai me levar, Ah, se a P.E.K.K.A. fosse um pouquinho mais rápido. <risos> tá ótimo, rapaz, tá ótimo. 3 derrota e uma vitória. Vamos fazer a melhor de 5 pra ver. Já, já perdemos, né? Seria 3x2 na vitória, mas é praticamente impossível, Cara, não sei como é que eu consigo ganhar daquele deck. Xingling nível 10. O nível 10 me impossibilita. O Xing Ling me incapacita. Olha ali. E eu odeio essa boneca. Que Mata ela uma vez. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Pega o pombo. Mata o dragão porque salva só a torre pra matar o dragão. Eu não tenho recurso. Ah, mordiutas, Todo mundo tem mosqueteiro agora? Vai ser? Será que agora todo mundo tem mosqueteiro? Eu preciso ajudar o meu lava round. E vai ser com as mosqueteiras. Realmente eu preciso eliminar. Aí, boa! Se eu conseguir pegar aquela princesa dele. Isso, mata a princesa. Boa, boa, boa, boa, boa! Muito boa! Boa! Boa! Boa! Tá, deixa ali eu eu vou ter que... Eu não acredito que com tão pouco recurso ele chegue, Eu tive que segurar hein? ele um pouco Boa! Vem de casa Segurei a fúria Tá, vai dragão, não tem problema Levei a torre, isso que é importante Deixa vir o nome bem na manhã. Agora eu preciso. Realmente eu preciso que carregue essa porca desse elixir rápido. Pelo menos assim, os atacantes. Ai, mega cavaleiro, ajuda! Aí, vai, empurra ele. Isso, mega cavaleiro, empurra ele. Boa! Oh. Empurra! O, teoricamente, essas guardas reais ah, troca, Sabe como é que eu aqui? Eu só consigo empurrar ele a partir do, do meio do campo. Né? Então, antes, não adianta. Então, eu preciso dar a peca aqui para poder fazer a limpa. Que é só ela que aguenta. esses ah, Jesus. Ah não, já era! Mata, mata, mata, Vai, vai, vai! Não deixa, não deixa! Não deixa, não deixa, não deixa atacar, não deixa atacar! Ah, pete o C5432! Segura seu vidral, viado! Maldito, segura ela! Ah, rapaz, tá mal. 4 quatro segundinhos! tomar dano de draguinho é, é, é o que sobrou dano de dragão mata mata mata ah, não é possível que eles mataram minhas minhas bonequinhas vai lá, ma... vai lá gigante dá um dá um stun aí faz alguma coisa ajuda poxa lá ah, não é possível que vou pegar esse aqui por causa de 4 segundinhos, 3 segundinhos. Tell us em cada segundo conta, né? isso, isso não dá é pra dizer que não é. Ah, errei o pulando. Já era. Ah, não tá Ah, meu Deus, ah, Deus do céu o golem vai ali pra cima só pra tomar os danos o gigante agora vai fazer a mesma função, vai ele tomar o dano vai vai vai vai vai... Vai, vai, vai, vai tomar dano vai tomar dano vai tomar dano vai tomar dano eita agora laspice o... não, mata, mata, mata, mata, mata, mata... não Oh. Eita, que é esse grito? Quase conseguimos uma segunda vitória, mas foi muito complicado. Espero que vocês tenham curtido aqui essa, esse desafio do pesadão que já foi concluído surpreendentemente. Vamos coletar a recompensa, né? Tudo que é de graça a gente pega. Se tiver que pagar, a gente não pega. Hora é essa. Vamos resgatar o baúzinho. Muito ouro, muitas gemas. Cavaleiro Tesla. Escrito gigante e goblin com o Dardo, você só disse. Certinho, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima.